aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem. Porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, quando entrardes numa cidade, e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação.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 você que reza conosco, nós estamos celebrando hoje a festa de São Timóteo e São Tito. Estes dois homens de Deus hoje são celebrados na sequência da festa que ontem nós celebramos. Ontem, dia 25, nós celebrávamos a conversão do apóstolo Paulo. Isto nos faz uma reflexão bonita sobre a importância de se transmitir a fé. O apóstolo Paulo era uma pessoa muito centrada, religiosa, era um judeu convicto da sua religião, bem formado na escola de Gamaliel, mas a religião fez com que ele engrandecesse seus conhecimentos intelectuais, mas endureceu seu coração. Então, antes de ser Paulo, ele era chamado de Saulo. Saulo, mesmo tendo conhecimento das Sagradas Escrituras, da religião judaica, Respeitado pela sociedade da época, tinha o coração corrompido por esta insensibilidade, por este fanatismo e era isto que estragava a fé de Saulo. Nos atos dos apóstolos, nós lemos o relato do primeiro martírio que aconteceu após a ressurreição de Jesus. O diácono Estevão foi condenado à morte, foi apedrejado, e ali, na execução do diácono Estevão, estava presente Saulo de Tarso. Tempo depois, perseguindo os cristãos, Saulo acabou na estrada de Damasco, Sendo visitado por Jesus, é o que nós ouvíamos ontem na liturgia da palavra. Saulo se converteu, recebeu o batismo, mudou de vida, teve seus olhos abertos pela graça do Espírito Santo e conseguiu enxergar Além, muito além, daquilo que ele tinha na mente. Saulo, após sua conversão, se transforma em Paulo. Uma nova criatura, uma nova pessoa. Do coração tocado por Jesus. Mas aquilo que ele fez no passado... Tudo aquilo que ele contemplou e assistiu, sobretudo no martírio de Estevão, nunca saíram da mente de Paulo. Então Paulo passou a ser um missionário, um cristão autêntico que colocou toda a sua capacidade intelectual e a sua capacidade de amar em prol do reino de Deus, por amor a Jesus Cristo. Então nós percebemos aí, Que o amor que Estevão teve por Jesus, que o levou ao martírio. O sangue derramado de Estevão, no seu martírio, tocou o coração de Saulo. Saulo, se transformando em Paulo... se torna um servo de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo. E é aí que nós vamos chegar na celebração de hoje. Paulo tinha uma graça, Paulo tinha uma capacidade de encontrar pessoas e chamar esta, estas pessoas para colaborar com o reino. Então aí se baseia a missão de Paulo. Depois de toda a obra de conversão que Deus realiza em sua vida, Deus também. Começa a usar Paulo para converter outras pessoas. O testemunho que Paulo assistiu do diácono Estevão. Se torna uma exigência para o próprio Paulo. Para que ele também fosse um imitador de Estevão. E se tornasse uma testemunha viva. Onde quer que ele estivesse. Então Paulo não fica em Jerusalém depois da sua conversão. Quem fica em Jerusalém é Pedro. Paulo então se abre para o mundo pagão e faz deste mundo pagão, deste mundo desconhecido para o cristianismo um arauto. Ele se torna um meio, um canal que Deus usa para chegar aos pagãos. Então, todo o seu conhecimento da cultura grega helenística, todo o seu conhecimento das próprias sagradas escrituras, todo o seu conhecimento sobre paganismo, as religiões politeístas que cultivavam e cultuavam vários deuses. Paulo se incultura. Paulo vai ao alcance deste povo. E leva o nome de Jesus. Para aqueles que nunca tinham ouvido falar. E nestas indas e vindas. Paulo começa a fundar comunidades. Onde ele era acolhido, onde ele era abraçado como irmão na fé, ele fundava ali comunidade. Escolhia entre aqueles um responsável, formava aquele responsável e deixava aquele responsável pelo andamento daquela comunidade. Então ele vai orientando estes responsáveis através de suas cartas. É o caso de Timóteo. Timóteo era um jovem, conheceu a fé por meio de sua mãe, de sua avó, era alguém que foi criado já no cristianismo e que depois se torna um escolhido de Paulo para que se tornasse também um bispo. Tito, a mesma coisa. Receberam a fé, receberam o testemunho e por isso cresceram no segmento a Jesus, graças ao exemplo de outras pessoas. E se tornaram também propagadores da palavra de Deus e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Tudo isso graças à transmissão da fé. Hoje o Evangelho nos narra o envio que Jesus faz para os setenta e dois discípulos. Depois que Jesus escolheu os doze apóstolos, ele percebeu que a necessidade era grande. Então, daqueles que sempre seguia, ele escolheu 72 setenta e dois. E deu a eles o envio. Vão dois a dois, preguem a palavra, anunciem que o reino de Deus está próximo, curem os doentes, expulsem os demônios e desejem a paz. E estes setenta e vão transmitindo a fé, transmitindo o nome de Jesus, transmitindo os valores do reino, Onde quer que eles passassem. Celebrando tudo isso, celebrando ontem a conversão de Paulo, recordando o valor do martírio de Estevão e celebrando a memória de Timóteo e de Tito, nós nos conscientizamos de que agora a missão é nossa. Estes santos homens e mulheres, nossos irmãos do passado, já estão no céu glorificados, recebendo a recompensa pelo bem que fizeram. São santos. E agora, o reino de Deus precisa também ser anunciado e ser vivido? cada um de nós cristãos, católicos fervorosos, que comungamos o corpo e o sangue de Cristo, que formamos a igreja e que encaramos tantas realidades que necessitam de luz, de fé, de amor e de esperança. Então, Cristo agora conta com cada um para que também nós sejamos anunciadores do nome de Jesus nas periferias, como nos pede o Papa Francisco, nas periferias geográficas, onde quer que existam famílias, pessoas, bairros, povoados, Ali precisa estar acontecendo também a pregação da palavra de Deus. Mas não só aí. Também nas periferias existenciais. Quer dizer, onde estiver uma pessoa carente de amor, de esperança, de fé. Ali nós podemos e devemos evangelizar. Então assumamos este compromisso que o batismo nos dá, discípulos, missionários de Jesus. Cristo conta comigo, Cristo conta contigo, Cristo conta conosco. Que Ele nos dê a graça do Espírito Santo, para que nós tenhamos todo vigor, todo entusiasmo, toda fé e toda coragem que estes santos homens da história da igreja tiveram em suas épocas. O tempo é agora, o lugar é aqui. Por Cristo Senhor nosso, amém. amém. Vamos ficar em pé e vamos apresentar as nossas preces.